Eu, cada dia eu durmo num lugar, porque aqui eles põem fogo, tem pessoas que batem, outras chuta, sabe? Outras uhum. mijam nas pessoas que estão dormindo. E é sério mesmo, sabe? Sem, sem, igual, por exemplo, eu já vi morador de rua, não aqui, em outra cidade. É, sendo queimado perto de mim. Às vezes é o um frio, às vezes é a fome. Às vezes é solidão. Tem gente que mija na gente ali dormindo. Fazia. Estouraram uma garrafa, tentaram estourar uma garrafa na minha cara dois dias atrás Só acho que não acertou Muita violência Aí, a madrugada aqui ó, essa imensa de verdade aí Quem tá na rua não tem segurança cidade não. Pode ser uma cidade pequenininha, de 30 mil habitantes, pode ser uma cidade de 500 mil habitantes, de 1 milhão de habitantes De 70 mil, não tem segurança A pessoa que mora na rua não tem segurança é. Meu nome é William, atualmente eu moro aqui, no Monturê. Minha mãe e meu pai têm um apartamento próximo ao shopping do Abija. Tenho tudo, mas não tenho nada. Muita gente tá lá, rico, com uma cama, cheio de dinheiro. Um querendo matar o outro pra, pra ficar com a herança. Eu não tô aqui. Padre, futuro não eu vou ali. No um sábado vou jogar minha bola eu gosto muito. E domingo assisti o teatro. Eu entro em qualquer lugar, sou ser humano que nem eles. Somos seres humanos, somos carinhosos, somos gente. Ninguém sabe por que nós somos aqui, só nós.